ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta tá. Olá, companheiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, a Ana Rips, aquela. E agora eu interrompi a janta para falar com vocês sobre um assunto que há bastante tempo tem incomodado. Esse assunto é ministro Alexandre Moraes. Bom... Como nós estamos acompanhando, né? A nossa querida militância, a nossa querida esquerda, a nossa querida esquerda pequeno-burguesa parece que mais uma vez elegeu um novo herói para chamar de seu, né? Seu, seu, meu, não. E esse herói, ele, ele incomoda porque ele tem um currículo, no mínimo, assim, suspeito, eu diria, né? É um currículo, assim, meio indigesto, talvez um, até um pouco mais indigesto do que o próprio Alckmin como vice de Lula. Mas, vira mexe, a gente depara com a esquerda exaltando, dando hype elevando, colocando no céu figuras como essa. E aí a gente que acompanha um pouquinho mais de política fica sem entender do que se trata né porque é difícil entender isso né como uma coisa assim saudável e que possa ajudar alguém ou, ou ajudar o trabalhador ou nos ajudar como esquerda exaltando uma pessoa, uma figura né no mínimo suspeita. Então, por isso eu parei a minha janta, como vocês podem ver, eu tô aqui fazendo janta, porque eu sou uma dona de casa e decidi gravar esse vídeo rapidinho para vocês, para passar um pouco do currículo, né, dessa dessa pessoa tão importante que a esquerda elogia tanto, né? Que que se chama Alexandre Moraes, né? Xandão, né? O pessoal brinca, fica assim: "Ah, o Xandão, né?" O Xandão é nosso amigo, porque ele é inimigo do Bolsonaro. Será mesmo que o Xandão é nosso amigo? Será mesmo que o Xandão é seu amigo, meu amigo? Será que o Xandão é amigo do povo? Vamos ver isso nesse vídeo. Bom, primeiro, o que eu sei sobre o Xandão, porque eu sempre ouvi, é que ele, durante um período, deu aula na Universidade de São Francisco, ok? E logo após na aula no São Francisco, depois de um tempo, logo após não, depois de um tempo ele ingressou no Ministério Público como promotor de justiça, sim, aquele mesmo do Dallagnol, nosso velho amigo que a gente já sabe bem quem é, o Dallagnol, então no Ministério Público ele atuou de 91 a 2002, em 2002, ele saiu do Ministério Público e foi nomeado pelo nosso querido companheiro, né, agora, ou não, né, espero. Ele foi nomeado pelo governador Geraldo Alckmin para assumir a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. A maravilhosa Secretaria do PSDB. E nos anos de 2004 e 2005, ele foi nada mais, nada menos... que presidente da FEBEM na época. A FEBEM, aquela FEBEM... que a gente conhece bem... que realmente recupera os nossos jovens... e que trata os nossos jovens muito, muito bem... profissionaliza os nossos jovens... para colocar os nossos jovens de volta à sociedade. né? A gente sabe bem como, como funciona a ressocialização dos jovens no estado de São Paulo. Eu conheço, você que mora em São Paulo conhece, você que mora fora também conhece. Após sair da FEBEM, ele foi nomeado secretário dos transportes na gestão Kassab. Lembra dele? O Kassab, aquele Kassab que foi prefeito de São Paulo. Então, ele trabalhou na Secretaria dos Esportes... na gestão Kassab... então foi uma maravilha... né? logo após a privatização da CMTC... em que todos os funcionários foram demitidos... isso é uma outra longa história... que a gente pode contar em um outro vídeo com mais detalhes... saindo da Secretaria do Transporte... enquanto Kassab era prefeito de São Paulo... o nosso amigo Xandão... Foi secretário da Segurança Pública, adivinha de quem? Claro, do PSDB, no governo Alckmin. Até que no ano de 2016, após o golpe contra Dilma Rousseff, porque foi um golpe, todo mundo sabe, eu sei, você também sabe que foi um golpe, ele foi nomeado ministro do STF, adivinha por quem? Pelo Temer, o nosso querido Temer, aquele que golpeou a Dilma Rousseff, e nomeou o Xandão, que a esquerda tanto raipa, eleva, elogia e acredita, como ministro do S.E. Coincidentemente, logo após o acidente do ministro Teori Zavascki, então, resumindo o que eu falei para vocês, isso é um resumo, assim, muito básico, né, do, do nosso querido Xandão, né? Ele é uma pessoa do PSDB, que foi nomeado em vários governos do PSDB e que hoje tá no STF graças ao Temer. É uma baita referência, Michel Temer. Ele foi nomeado pelo Michel Temer. Então, daí nós podemos tirar as nossas próprias conclusões. Eu posso tirar minhas conclusões e você também. Como uma pessoa que atuou para a direita, para o PSDB, durante toda a sua carreira, toda a sua vida, hoje pode ser aclamada como herói da esquerda. Como alguém pode confiar tão cegamente, inocentemente, em uma pessoa que representa o STF? nomeada por um golpista que uma pessoa dessa que foi nomeada por um golpista seria capaz de, de fazer contra o Lula ou a favor do Lula será mesmo que ele faria alguma coisa a favor do Lula? você acredita que ele faria alguma coisa a favor do Lula? outra coisa que eu tava pensando aqui com as minhas panelinhas qual o motivo assim de tanta exaltação uma pessoa do PSDB que não é o Alckmin, estou falando do Alexandre Moraes. O que, que essa pessoa pode acrescentar para a esquerda, para os trabalhadores, para você e para mim? Fica aí a dúvida. Bom, companheiros, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada para você que me acompanhou. Muito obrigada para você que vai curtir, que vai compartilhar e que está ciente do que está acontecendo. E que entendeu esse vídeo. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe. Vamos esclarecer um pouco a esquerda, a nossa esquerda, porque parece que ela tá um pouco perdida, politicamente. Obrigada, gente. Valeu. Tamo junto no que tem. É nóis. Até a próxima. Obrigada, gente.